Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje para discutir um pouco mais sobre o futuro do GTA Online e se realmente essa próxima DLC chamada Nightlife vai ser a última DLC do GTA Online. Então, fica aí no vídeo porque a gente vai descobrir isso agora. Bom, pessoal, já não é surpresa pra ninguém Que existe realmente um lugar chamado Bahamas Mamas no GTA V E ele fica localizado lá em Vasput Beach Em Los Santos, mas o problema galera é que O local ele não é entrável, você não consegue Entrar nesse local, porém já existe várias Pessoas que já conseguiram entrar usando Mod, exatamente, trainer, sabe? Sabe aquelas paradas que você consegue spawnar um Carro, que você consegue fazer a puta que pariu Então, os caras conseguiram entrar dentro Do Bahamas Mamas usando esse tipo de Modificação, e cara, o bagulho É muito bonito, é muito bem desenvolvido Claro, é óbvio que naquela época, lá em 2014, o pessoal já sabia que o Bahamas Mamas iria ser utilizado no futuro porque a gente nunca viu nada do GTA V dentro do Bahamas Mamas. O local tá ali, cara, ele tá pronto, por que é que não usa ele, sabe? Então o que que aconteceu, galera? Eu também olhando na internet, existia um cara chamado Above and Beyonce, que postou lá no GTA Forums lá em outubro de 2014, sobre o conceito de DLC The Nightlife Update. E, mano, o cara, obviamente, a gente não consegue ter acesso às fotos mais, porque, sei lá, eu acho que o GTA Forums já deve ter removido tudo, mas, mano, simplesmente vai vir sim uma DLC. E a gente já sabia isso lá em 2014, o Above and C postou isso e é uma conceito de arte, conceito da DLC, falando sobre a volta do Bahamas Mamas. E qual é a parada mais louca, galera? De acordo com o site da Rockstar Games, como ela anunciou dia 25 de junho, ela disse que a gente pode entrar numa lista de convidados para ganhar recompensas exclusivas dentro do game. Então, por exemplo, a gente pode ganhar roupas novas, quem sabe algum veículo. A gente ainda não sabe exatamente qual é o tipo de conteúdo, mas a Rockstar Games falou aí no site que a gente pode ganhar coisa boa aí. Então o que, que você pode fazer, galera? Você que tá assistindo esse vídeo agora, pausa ele, abre o seu GTA Online, se você já tem muito tempo que não joga GTA, abre o seu GTA agora, joga pelo menos uns 10 minutos e entre na lista de convidados do game pra receber novas... Novas paradas aí pra você Quem sabe no futuro desse, desse mês até, dia 17 desse mês deve estar tá chegando A essa DLC pode chegar ainda dia 17 Porque lá pro final do ano tem muita coisa nova E eu vou contar pra vocês o que muito provavelmente pode vir, beleza? Fica aí no vídeo E pro pessoal que ainda não sabe exatamente o que deve vir pra essa DLC Chamada Vida Noturna do GTA Online a gente provavelmente vai ter novos álbuns para músicas, talvez uma grande nova rádio pro game Com novas músicas aí, já foram confirmadas Solomon, Tale of Us, Dixon e The Black Madonna E além disso tudo, obviamente, a gente vai ter um novo sistema, talvez aí de armazéns para nosso, nosso club, né Então a gente vai ser dono de, de, uma, de uma grande rede de casas noturnas por Los Santos Então isso daí vai ser uma parada muito legal, que a gente pode configurar tudo Fazer o design, é, contratar contratável toda a equipe, Segurança e muito mais, galera. Então a parada vai ser muito legal. Eu acredito que vai ser algo bem parecido com o que a gente já tem, tipo, no game atualmente. Por exemplo, as nossas empresas, os nossos armazéns que a gente consegue gerenciar nossa equipe para ela produzir tal coisa. Às vezes, até se a gente olhar no nosso bunker, sabe? A gente tem isso há muito tempo. Já tem bastante tempo que a gente já tá usando o bunker aí. Então, mano, a logística do GTA Online ela já tá definida. É em torno desse tipo de coisa. Você tem armazéns, você tem tipos diferentes de trabalho para galera, e aí você vai. Contratando profissionais para eles tomarem conta daquele local, e é assim que a gente gera dinheiro no jogo. Obviamente não é uma, uma parada muito fácil, mas a Rockstar Games está dando aí de mão beijada para gente várias oportunidades para que a gente possa fazer bastante dinheiro no game. Então vamos, vamos dar uma olhada aí, pessoal. E como eu disse pra vocês, galera, a gente não tem o dia específico de lançamento pra essa DLC. Porém, tá falando naquele post que a Rockstar Games fez dia 25 de junho de 2018, essa DLC irá explodir em julho. Bom, e de acordo com os internautas das interwebs aí da vida, falaram que a DLC vai sair dia 17 de julho. Claro que por parte da Rockstar Games a gente já sabe que essa DLC vai sair em julho, porém a gente não sabe exatamente o dia que essa DLC vai sair. Mas, tá aí confirmado pra esse mês, beleza? E agora? O pessoal deve estar tá me perguntando... Mano, será que essa DLC vai ser a última DLC do GTA Online? Bom pessoal, bom, eu já estava falando no vídeo retrasado realmente sobre o Red Dead Redemption 2 e que o game ainda vai sair esse ano, ele vai ser lançado dia 26 de outubro de 2018 isso se a Rockstar Games não atrasar o game, né? Porque ela já atrasou o game algumas vezes aí, com a desculpa de realmente estar pulindo um pouco mais o game. E talvez com o lançamento dele, as DLCs do GT Online param um pouco de serem lançadas. Mas é isso daí, galera. A DLC vai sair e a gente ainda não sabe se ela vai ser a última. Se a gente dá uma olhada num post que a Rockstar Games fez há bastante tempo atrás, né? Em maio. Não é bastante tempo atrás, são uns dois mesezinhos aí. Falando sobre a semana business do GT Online, dando algumas dicas e tudo mais. E um teste um bem pequenininho lá falando sobre The Redemption 2. E falando assim, galera, abre aspas. E se você está ansioso para Red Air Redemption 2 após o trailer e previews da semana passada e ainda tem que desenterrar Revolver Double Action no GTA Online, certifique-se de verificar a caixa de entrada do seu iFruits no jogo para a primeira pista para desbloquear esta antiguidade tanto no GTA Online quanto no Red Air Redemption 2. Procure outra relíquia perdida da fronteira a ser desenterrada em Los Santos ainda este ano. Então galera, o GTA ainda não está finalizado, vai ter sim novas DLC, então muito provavelmente essa Nightlife não vai ser a última DLC, é talvez, digamos, a penúltima, porque Red Dead Redemption 2 está chegando aí, a Rockstar Games está colocando várias coisas no game, e se você ainda não viu, não sei se vocês lembram, mas o Double Action Revolver que foi colocado no GTA Online, ele saiu lá em dezembro do ano passado, então já tem bastante tempo desde o seu lançamento, e se você ainda não pegou, muito provavelmente é só abrir a sua caixa de entrada de mensagens do seu celular que provavelmente você vai ver uma notificação falando sobre o Revolver, então só dá uma olhadinha lá, seguir o que, que o jogo manda, que é bem fácil, fácil de Pegar ele, então é só seguir Porque esse revólver é muito bonito E também é muito OP como ela falou lá nesse post sobre a relíquia perdida da fronteira, que ainda vai ser desenterrada este ano do GTA Online, galera. Então, eu acho que a gente deve receber um novo conteúdo. Pode ser talvez uma roupa, talvez uma nova arma, porque a Rockstar Games já mostrou em várias fotos do Red Dead Redemption novas armas, né? Além do Double Action Revolver, a gente tinha um novo rifle, a gente tinha um Arc Flash, a gente tinha uma banana de dinamite. Então, cara, existe muita coisa que a Rockstar Games pode implementar no GTA, implementar do Red Dead Redemption pro GTA, que vai ficar muito bonito, que a gente possa aí quem sabe é, desbloquear este item também no Red Dead Redemption 2 né, isso tudo pra promover o game se vocês ainda não perceberam galera, o Revolver é uma forma de promover o Red Dead Redemption 2 se você olhar, claro, o Red Dead Redemption 2 é um jogo muito famoso, é um jogo que tá aí na boca do povo, porém, o jogo não é tão famoso tanto quanto o GTA então a Rockstar Games ela tá expandindo um pouco expandindo um pouco essa ideia de old school né, essa ideia de velho oeste tudo isso pra promover o game sabe, então ela tá colocando esse tipo de conteúdo no GTA Online, tá tentando implementar a Novas armas, quem sabe aí ela implemente Também as roupas, como eu disse, então mano GTA Online não tá morto Pode ficar morto sim daqui a alguns meses Ele pode uh, chegar ao seu fim Porque cara, o Red Dead Redemption 2 tá chegando aí O GTA Online já tem muitas DLCs Velho, a gente tem muitos anos de DLCs Muito histórico aí que a gente já passou né A gente teve a atualização das, das Heists, a gente teve o Doomsday Recentemente, cara, tem muita coisa Que GTA Online já passou, velho Que talvez realmente esteja chegando ao fim Dele, Red Dead Redemption 2 como eu disse é um jogo muito grande, vai ser lançado esse ano, então fiquem tranquilos que a gente ainda não está no fim do GTA Online. Talvez a gente chegue no fim do GTA Online lá em dezembro, né, com essa DLC de Treasure Hunt, talvez Rockstar Games coloque outras DLCs aí só pra dar uma implementada, pra dar uma divulgada aí no, no nosso querido Red Dead Redemption 2, porque vocês sabem que o universo, eles são diferentes e a galera não tá acostumada, mas se eles implementarem alguma arma, algum, algum visual novo aí para pro seu personagem, eu acho que a galera vai gostar bastante do game, hein galera, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, eu gostaria também de agradecer o feedback do último vídeo sobre o GTA V que eu lancei, se você ainda não assistiu, o link vai estar tá aqui na descrição e nesse card aqui, logo aqui em cima, é só dar uma olhada, clicar aí e GG, beleza? Bom, isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, valeu e falou, é nóis! Nice.